Eu chamo-me Augusto Fernandes Bandeira, escultor, eu sou da etnia Bijagó, comecei a fazer as minhas primeiras obras, que eram de crocodilos, depois desse crocodilo, comecei já a pensar como evoluir, e comecei a pensar na harmonização e valorização da minha cultura, então percebi que era muito necessário começar a pegar nas coisas salientes da minha sociedade. Eu cheguei cá no ano em 1996, ingressei-me numa organização, que é o Centro Artístico Juvenil, e eu comecei a vender aos turistas mesmo o um bike, depois cheguei cá e comecei a vender também no, no Centro Artístico Juvenil, que era muito dominado para Missões Católicas. Então ali era um, um dos mercados mais fortes que eu tinha, saí do Centro Artístico Juvenil no ano 2006 A partir desse tempo, comecei a trabalhar ao sol. Então, vim a obter um financiamento com a Engie. consegui construir ou edificar uma parte do negócio. Quanto à própria arte-escultura na Guiné, é um pouco complicado, porque o Estado não deu grande atenção à arte-escultura. Nós surgimos mesmo com esse propósito de e trazer algo muito importante para divulgar próprio no mundo. Porque as nossas obras são mais apreciadas pelos estrangeiros. Mas estamos a trabalhar nisso, como fazer os gineenses a pela a própria arte e cultura, que é valor fundamental de um povo. Arte e cultura é a reavivação da cultura de um povo. Considerando isso, para poder fazer a nova geração que ser na realidade, o que havia, o que não está hoje. E fazemos, colocamos coisas que não se, agora não se vê hoje na Guiné né? e estamos a fazer para tornar essas coisas através das obras artísticas. Queremos com isso também fazer o povo da Guiné-Bissau conhecer o próprio valor de arte na Guiné-Bissau. Então, por isso fazemos e esculpimos obra desse jeito, régua. O regula é quem regula o comportamento de todos, ordena e condena todos os procedimentos na tabanca. Esse é o irão do Rainha Pamba, que é um espírito, representava verdadeiramente a sua riqueza, a sua capacidade, e teve a força como a é Tradicionalmente era como pratos que os é comiam é, e usavam essas para comer. Nós pensamos em arte e escultura tradicional, então trouxemos desenhos, tentamos fazer representação de valores que existiam na África. Não, nos dar, não vamos perder a força, não vamos perder a coragem, porque a nossa convicção é essa, fazer o povo da guiné de, de São Paulo, seja conhecido no mundo da arte. Então, esse é o nosso, o nosso propósito.